Ah, eu tô bem melhor já, já sarei da gripe. Eu tô fazendo pizza, pizza de areia. Tic tick right Você quer tá um pedacinho de pizza, tio Careta? Mama and Don't know where you are. Ah! Oh, o quê? O quê? Que Não, não, não. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Aquela lá é minha mãe. Mãe! Oh, mãe! Oi, filha, o que foi? Mãe, tio Careta, господи. Pode... O, o quê? Não, não. É, da <risos> <Era> criança, né? <risos> Viu só? Eu disse que ia usar o kit de cabelo caseiro daqui ia fazer a senhora desencalhar. <risos> Kelly não você quer Tudo <bom. A laughs> Não é cara de boi, é cara de pássaro. Ri <risos> Just. <risos> Tô aqui com meus cabelos ao vento, meus cabelos soltos, semi-molhados porque eu estava com preguiça de secar Ok, ok, Para dizer pra vocês que hoje estamos no vídeo hum, Digamos que é o vídeo que tem tudo que vocês me pediram Que tem receitas que são melhores que as receitas que você pode comprar E que funcionam de verdade Inclusive uma das dicas de hoje é de como eu pintei esse meu cabelo aqui E ele ficou nesse ruim, meu. maravilhoso Clique em GOSTA e aqui embaixo do vídeo Esse vídeo aqui chegando, hein? 100 mil curtidas Eu já começo a fazer o próximo vídeo de kit de cabelo pra vocês Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui Qual que é a minha rede social? Kim Rosa Cuca Viu? Ela sabe Fala de novo Kim Rosa Cuca Mais alto! Kim Rosa Cuca <risos> <risos> <risos> Todas as minhas redes sociais são Kim Rosa Cuca Então vai no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Snapchat Em tudo quanto é lugar E digita Kim Rosa Cuca e me segue Ih, e... Que? Só Essa primeira receita das receitas maravilhosas do dia é uma misturinha muito simples para desbotar ou clarear o seu cabelo. Para isso você precisar de vitamina C. Pro meu cabelo eu usei mais ou menos umas três pílulas, mas é importante você ir fazendo aos poucos. Primeiro você vai lá e dissolve uma pílula em uma gema e sim, essa é a mesma receita que eu uso para tirar cravos do meu nariz. Olha só que receita mais versátil. <risos> e aí quando acaba o item do seu potinho, aí você vai lá e dissolve outra pílula e dissolve outra pílula. Prestem bastante atenção na cor que está o meu cabelo, agora porque vocês já vão ver o resultado final e vão ver que loucura que ficou vocês vão pegar essa misturinha, vão passar em todo o cabelo, comecem pela raiz e aí vocês vão indo pelas pontas, principalmente se as pontas de vocês forem descoloridas ou tingidas e a raiz for natural passe em todo o cabelo, dê uma esfregadinha depois você faz um coque e coloca uma sacola ou coloca uma toquinha e deixa agindo ali ó, por uns 10 minutinhos no máximo, coloca no cronômetro ali pra você não deixar passar esse tempo depois disso você enxágua. e assim que ficou meu cabelo com uma única aplicação. Sim, ele é bem power se você quiser desbotar mais ainda aí você usa mais vezes pode fazer dia sim, dia não, até ele abaixar no tom que você quer para aplicar outra tinta por cima. Música a próxima receita é um creme de pentear sem enxágue. Para isso, você precisar de meia xícara de água, uma colher de sopa de creme de leite normal, uma colher de sopa de leite de coco, uma tampinha de Bepantol Derma, desse líquido que você compra em farmácia, em loja de cosméticos e etc. Na verdade, eu coloquei duas tampinhas, então, corrigindo, são duas tampinhas de Bepantol Derma. E aí, você vai preencher o que sobrou da sua xícara com soro fisiológico. Muitos de vocês têm dúvidas sobre o soro fisiológico, mas vocês não se preocupem porque ele é um power um hidratante para o cabelo, ele não, não resseca. Não é porque ele é cloreto de sódio, que ele tem a ver com sal, que ele vai ressecar o seu cabelo, beleza? Podem ficar tranquilíssimas. Misture tudo e coloque em um potinho de spray. Depois que colocar, vocês fecham a tampinha e chacoalha chacoalha chacoalha chacoalham, chacoalham, chacoalham, chacoalham, chacoalham para misturar muito bem os ingredientes. Aí é só vocês passarem no cabelo sempre depois de lavar, assim vai ficar muito mais fácil para você pentear o cabelo, desembaraçar, e vai ficar muito mais hidratado, muito nutrido. É importante vocês guardarem esse potinho na geladeira E tirar ele na hora de usar Assim você não corre risco de azedar os produtos naturais Que a gente tá usando como creme de leite Leite de coco e etc E você vai conseguir usar por muito, muito, muito Muito mais tempo Fora da geladeira ele vai durar mais ou menos Uma ou duas semanas no máximo nossa próxima dica é um super protetor térmico e protetor de pontinhas e para isso você vai precisar de um pouco de creme eu estou usando o creme de bebê porque ele é mais suave também estou colocando uma colher de queratina líquida você compra isso em loja de cosméticos uma colherzinha também de óleo de coco e peguei um óleozinho ali capilar também que eu tinha de óleo de argã e coloquei lá dentro também mexa mexa mexa mexa tudo mexa mexa mexa mexa tudo quando ele ficar bem homogêneo você pode colocar também uma colher de soro fisiológico e botar em um potinho de spray. E aí sempre que você for secar o seu cabelo, passar chapinha, ou passar qualquer coisa assim que agrida o seu cabelo, que esquente o seu cabelo, você passa esse cremezinho. Por cima dele você pode fazer todos os seus procedimentos de chavinha, de escova, de babyliss, de miracur, de tudo e o seu cabelo vai ficar lá super protegido e maravilhoso a última receita não é bem uma receita, assim, original, porque muita, muita, muita gente usa. Não foi algo que eu criei, mas como eu já conheço várias pessoas no meu cotidiano que usam, eu consegui ver o resultado no cabelo delas. Eu resolvi testar no meu cabelo e passar a experiência pra vocês. Estou usando anilina em pó. Pra quem não sabe anilina, é uma tinta usada pra pintar madeira. Pois é, não tem nada a ver. E estou dissolvendo no mínimo de álcool que eu conseguir. Se eu tiver que colocar um tiquinho ali, ó, eu coloquei esses vocês viram meia tampinha, só pra fazer com que o meu pozinho, que é verde, fique vermelho. Mistura, mistura, mistura. Quando você vê que tá tudo misturadinho, você pega um creme. É importante você pegar um creme muito bom. Não pegue creme ruim, não. Porque nesse procedimento, o creme que você usar vai ser essencial e vai fazer toda a diferença na hora de pintar o cabelo. Misture ali o seu creme branco com a anilina. Eu tô usando praticamente todo esse potinho ali, ó. E você vai misturar e vai virar um creme vermelho. Eu já quero ir conversando com vocês sobre os prós e os contras. Os contras é que a anilina faz muita sujeira. Então tome muito cuidado pra não espiar em lugar nenhum, não ir na parede não ir na coisa, e pegue uma toalha de banho, que você use nas próximas semanas, e que seja a sua toalha exclusiva das vezes que você for pintar o seu cabelo, entendeu? Porque aquela toalha vai ser outra toalha, vai virar uma toalha vermelha <risos> pra você não ficar jogando toalha fora, estragando toalha, adote uma toalha de estimação, e ela sempre será a sua toalha parceira da semana que você estiver pintando o cabelo coloque uma camiseta bem velha, não adianta colocar camiseta nova também, e use luvas gente, luva é essencial, nem que você coloque umas três sacolas na mão, é importante você proteger também a testa, não vai adiantar lá muita coisa, mas já ajuda, entendeu? Eu gosto sempre de passar um pouquinho de gel na testa e nas orelhas e na área do pescoço, para não manchar pelo menos para fazer pelo menos com que a mancha saia bem mais rápido. Eu como não tinha achado meu pincel, eu tô usando essa espátula aí de borracha mesmo, e começo a passar lá na coroinha, que é toda essa parte da frente do cabelo, e aí eu aplico em toda a raiz e eu já quero deixar bem claro para vocês que quanto mais descolorido tiver o cabelo quanto mais claro for o cabelo melhor vai pegar. Se o seu cabelo for preto, eu não garanto, é capaz que você consiga apenas uma nuance então se você quer aquele cabelo arco-íris colorido, azul, verde, laranjado todas essas cores você consegue com anilina mas você tem que descolorir o cabelo sim o meu pegou bem, bem melhor do que eu esperava que ia pegar, mas ajudou muito o fato de eu ter algumas mechinhas ali bem abertinhas pra receber a pigmentação e eu deixei a tinta reagindo no meu cabelo por mais ou menos 45 minutos e já enxaguei normalmente lavei com shampoo, passei condicionador foi assim que ficou meu cabelo, a testa ficou Bem rosa, na hora que eu enxaguei, a água saiu bem cor-de-rosa que eu fiquei até com medo que o meu cabelo ficasse rosa. E assim, tipo, Kim um Rosa Cuca, literalmente, mas não, ele ficou super vermelho, ficou um vermelho tipo, mano. Gente, de todas as vezes que eu pintei meu cabelo de vermelho, essa foi a melhor, porque meu cabelo saiu super, super, super, super, super hidratado. E todas as pessoas que conheço que usam esse método, adoram e tem o um cabelo colorido e maravilhoso, melhor do que muita gente que gasta horrores a tintas coloridas no mundo. Foi o melhor procedimento que eu já fiz, valeu tudo a pena e eu tô muito feliz com o resultado. Olha só. O brilho dele é inacreditável, gente Não tem noção como é que eu fiquei Eu ficava tirando foto E mandando pras pessoas Tomar um que ok É, mas ao mesmo tempo que eu adorei Teve muita gente que falou que não gostou Que teve problemas Então aí você vai avaliar o risco E com certeza vai fazer um teste de mecha, né? Pra ver como o seu cabelo vai reagir Mas pra mim deu tudo certo Estou com esse vermelho maravilhoso De escanelina ela pigmenta tão Que depois até te sair. Tô esperando por isso ainda Amém? Amém O beijo. Tchau